E cá estamos nós, indiretamente dos Açores, para onde da Ponta, E pronto, se está. Então sim, o que é que é Não te esqueça de adicionar o canal Almas Adventures. Estamos nós agora, Cruz do Canário. Vamos aqui ver o Miradouro. Viemos agora ali da, da refeição, do almoço. Estamos um bocado cheios. E. a comida estava boa, Esta comida açoriana é boa. Está um, um pouco mais fresco. O céu está um, um bocado ennublado, como estou a ver ali. Um bocado nublado o céu. E vemos aqui o um miradouro. Acho que também está aqui um, uma parte de um. Passadíssimo, como é que chama isto? O pessoal costuma aqui dar umas voltinhas. Vimos aqui ver também. Acho que isto aqui é uma coisa engraçada. Estão a ver ali à frente. Vamos lá ver o que é que, que, é que temos aqui. Mirador da Cruz do Canário. É um crepezito. É engraçado. Aqui. É a Rosa dos Ventos. É a Rosa dos Ventos. Mirador da Cruz do Canário. Hein? É onde estamos agora. Vamos lá ver, pois é aqui um, um caminhozinho vai para aquele lado, é, vamos, vamos dar aqui uma voltinha também, daqui mais um pouco, mais uns momentos e vamos, vamos, ver ali, mais uns momentos, temos ali, o cerco não vai aparentar a falar mais, já estou fartiado a dizer, já a epá isto está é um bocadinho de vento, vamos ver se deve é, estar aí um bocadinho, isto é a rosa dos ventos, para o norte é para aquele lado, Estão a ver, norte, epá isto veio é de malgavante da Maguena. Norte, sul, este, oeste. Tem que apertar um bocadinho mais isto está, está muito larga. O chapéu está muito largo. Apertar mais o chapéu, senão.. isto ainda levanta a voa. Não voa. É, vamos ver. Vai é chamar aquele ali? É, é aqui das carras, é isso mesmo. <risos> está aqui bastante vento. Deve estar a ouvir bastante robilha em rasa. Estão a ver? É muito engraçado. Tem um bocado de vento. Razos de ventos aqui deste lado. O que é, que é isto? Coisa? Não é para os animais. E é tem os animais antigamente talvez. Animais. Vamos fazer ali a, a volta daquele lado. andar dá por aí para o passar Esse bocadinho aí. Acho que vai ter mais abaixo. Acho que era um quilómetro, não sei. Mas acho que era isso que eu tinha, tinha lido. Não sei se é isto aqui. Se não, só essa é outra a seguir. Vamos lá ver se é um quilômetro, Dá para ver aqui. Aí, dos pescadores De Estava ali, que... ah, Estavam ali. Vamos lá ver. Aqui mais um lodge, Aluar Lodge. Mais um alojamento local. Olha é este aqui, Passadeio Marítimo, é isto mesmo, Passeio Marítimo, Artista da Terra eu Acho que foi a volta de eh, 2017, acho que custou a volta de 30 mil euros, ou eu, eu, com os apoios Isto é uma coisa recente, estão a ver, é um passeio recente aqui à beira Está para ali uma rocha também, não sei, que tipo rocha ou ilha, aquele ali. Mas, olha aqui este passeiozinho, está gravando, está, está, está gravando Iluminação, uma caminhadazinha, rocha vulcânica, tem aqui muita rocha, fazem sempre estes muros. As casas aqui são feitas de, a maioria com, não usam aqui muito, não usam com bloco de cimento, com bloco de cimento Pois tem feito mais casas com blocos de cimento, não se vê aqui os tijolos, talvez por não terem aqui os tijolos trazendo cimentos. Na compensa a trazer os tijolos que as tijoleiras e flores, como é que chama esta flor, sabes o nome? é um, gato. É um cato, é um cato, ah, o é vera. Ah, o tipo aloe é vera ok, não é parecido, uns animaizinhos aqui deste lado e aqui, há ah, um cão, É ah, um cãozinho aqui olá cão, também falas açudiano? não, este aqui não quer, não. Na Pesta das de Declarações, não é isto na Pesta das de Declarações, não, tá, ok. Olha, é, é. Aí, temos aqui umas bananeiras e o com as canas por causa do, do vento, temos aqui um parquezinho de merendas, para o pessoal ver como comer qualquer coisita, É para fazer um churrascozinho, aqui não, madeira nasce muito, ah, você vê ali em cima? Lá à frente, vem ali mais na parte da serra, é cá que me haver mais árvores. Fora isso aqui é ainda vem muito, não há muito paras, paredes, é um poço, um poço um poço falso, um poço falso, só para indicar a rodinha é só para, para fingir, é só para fingir é para fingir, e aqui para. era para secar aqui as pigas. Está giro. Vamos lá continuar. Aqui é o nosso passeio. é que de É? é banana. para secar as bananas? Não. não é que tu é não. É! De milho. É uma sarocas que está ali... Não, o é falso, é tudo fácil. até o coisa também é fácil. é só para meter um pregozinho com uma madeirazinha para fazer, pronto, fica bonito, fica a fazer rondana, não é? Olha, pelo menos temos aqui uma serrava deitacimada, -se normalmente está tudo verdinho, esta parte aqui está, está seca e é a erva ali, A erva está com esta erva, é um bocado estranho. Pois, aqui já, normalmente costuma dar tudo verdinho aqui, custa saber aqui coisas, Secas aqui as ruas o caminho continua para a frente no que é um quilômetro vamos continuar a roupa estendida Vou até ver os blocos Cá são dos feitos nesses blocos como estão a ver aqui Rama de, batata doce. Que do é batata, a rama de batata doce? É batata rama de batata doce. Aqui gosta muito de batata doce. É, dinheiro. Calma é muito batata doce aqui. É um bruxito que é mesmo. É muito batata doce. E temos ali à frente mais um alojamento local. É o que é o que muda mais aqui do pessoal, ganha mais uns sonhos, né? temos aqui, alojamento local, este aqui é o okay. que, rural turismo, open muito bem, vamos continuar, Este ah. Tranquilo. Onde é que esta casa tem é engraçada? São todos. É que é Aqui na pedra na Pedra vulcânica. certos. Estão a ver? cimento pedra vulcânica. Há muita pedra aqui. Aproveitam para decorar. E fica engraçado. O para o carro. E tá, aqui continua. Continua aqui a estar aí à frente. Foi a minha mais coletiva Acho que não. Não, não está no bolso. Não foi a minha. Vamos lá, andar aqui. Fazer esta caminhada bem agradável. Saímos aqui. Há algum pessoal do continente que está cá já há uns anos. É? O que é que diz ali? Aqui? O que é que diz aqui? Eu ah. família doar o património, devem ter doado aqui um bocado aqui de terreno para fazer aqui isto e aqui temos aqui o brasão Vila de Porto Judeu Conseguem ver? Vila de Porto Judeu Vila de Porto Judeu e brasão e temos aqui está na escada Agora vai ver. Vai ver qualquer continuando. Aqui mais um. Cedeu património. 2 mil. Depois as pessoas cederam esta parte aqui dos terrenos. E a junta de freguesia agradeceu. E o município agradeceu por terem doado cedido esta parte, olha, temos aqui mais mais um jardim, tudo coisas típicas que também a vinha aqui também abunda muito nesta zona, trabalhos artísticos, Há ali muitos vamos começar a ver agora trabalhos artísticos dos artesãos aqui da, da zona, dos artistas aqui da zona, não é? Uma pipa, olha que engraçado Vamos aqui, mais, mais aqui Vamos a ver, temos ali um grelhador, um é? muito agradável, e mais uma parte cedida também, não é? De volta a volta 2000, desde que foi quando isto Arrancouste é uma coisa recente que foi inaugurada há muito pouco tempo, mais umas obras, vamos já ali ver as obras, só gaivotas. Gaia-botas em terra tempestade no mar, como costumam dizer, não é? Onde é que estas Santolas ou caranguejos, como costumam chamar, não é? o que é que acham disto? Para o pessoal, a Vila Nova no Fontes e da Cosigal de Mira e todo o litoral, todo o pessoal gosta disto também, outros sítios também. A parte de Festas de festa da está a ver? Que Muito engraçado, muito engraçado esta zona. Muito mais. Está é tudo muito giro. O pessoal, isto. mete se Ryanair e Zijete. É mais rede, Nós viemos na Andréia Ryanair. 30 euros. Metem-se cá. Desfrutam aqui desta paisagem. É? Fica mais barato do que o combustível. Trazem uma malinha só às costas. Como é que vocês precisam? Passa aqui uma semana. Os alojamentos aqui à volta de 20 e tal euros, 30 por dia. Por isso também não é assim nada por aí além. Não estão os cobres, calhar, em vez de. Havia uma passagem de completamente diferente, não é? Paradisíaco. estavam assim, também a dizer que aqui podem, podem estar com a porta aberta, que isto todos conhecem. Não, ninguém, portas estrancadas, não costumo dizer. Ninguém vem para aqui a saltar, nem nada disso. Estão tranquila, Como podem ver. Vemos mais ali duas pessoas a fazer uma caminhada, traz o canito e tudo. Ali à frente. Aqui mais uma garagenzinha. Mais uma habitação aqui junto. Aqui junto. Boa tarde. Continuamos. Boa tarde. Estamos a andar. Olha, olha, um gatinho ali a dormir. Não, é mais do que um dois gatinhos no barquinho. Olha esta parte aqui que é engraçada. Aqui com São Pedro. E deste lado, Nossa Senhora dos Imigrantes. Aqui há imigrantes, vamos para muitos países. Estados Unidos e tudo bem, muito brilhantes. aqui muitos. Estados Unidos e Canadá, estamos é para o Canadá. Os animais que temos aqui de animais, as galinhas, e aqui temos tomar galinhas, né? temos madeira, aqui não há muito, usa mais a, a parreira, a videira, como lenha muitas vezes, não é? aí nas serras não, não há assim muitas árvores, né? muitos pais abertos, muitas vacas é o que há mais, né? dizem que há mais vacas do que, do que habitantes, e acho que sim, acho que é, e o caminho continua para ali. Continua a ver, temos ali as casas deste lado, isto está gravando, está temos ali à volta, tudo muito engraçado, vamos lá continuar a nossa caminhada. vimos também saco da ração dos animais, junto às casas, achamos um bocado estranho, porque é que estava tanto de saco, junto às casas das rações e é o lixo, as pessoas deixam o lixo e o o município passa, ou os da freguesia passa e faz a recolha da, do lixo que as pessoas deixam nas portas, principalmente dentro do saco de rações de, rações de animais, também de vacas, né? porque há aqui muitos, muitas vacas aqui, isto aqui é cozido pelo leite e o queijinho dos Açores, né? todos conhecem, e das cabras, paisagem engraçada, é? Vou botar a máquina para a frente para ver. Vamos ver Portugal fica para aquele sítio, o continente como se diz, e a África para aquele. A parte, a parte norte da ilha. Por acaso notámos também que havia muitos pessoas do norte, Vila Real e isso tudo daquela mais da parte norte. Também se parece quase muito com o norte, nem né? a parte do vento do norte parece muito também. temos máquinas de, de exercício, ali à frente, vamos lá ver, mais de perto, essas máquinas. Aí está aqui o chapéu, tudo iluminado, isto à noite deve ser engraçado também, né? vejam aqui, mas a máquina à noite meio capta mal, todas as máquinas captam mal, sem é melhor ouvir o dia a mostrar, aqui a, a caminhada de um quilômetro, temos aqui várias máquinas, Ainda estão praticamente novas, não é? Bicicleta, o elevador e temos aqui várias, quer dizer, olha, o orçamento participativo 2021 do Câmara Municipal de Angra do Urismo. projeto que projeto apresentado tem feito muito bem -so. é? Isto é tudo coisas recentes, está aqui desde 1 de Julho, é? o orçamento participativo aqui de Angra. Sempre é no cibidão admira e... Existe e muitos também, existem também bastante participativos participativo, mas esta aqui é. Olha, aí temos ali mais uma listagem: Memorial dos Artistas da Terra. Vamos lá ver aqui só uma vista de olhos rápida, passar assim rápido por todos. O que é que. Faço uma pausa no vídeo, depois espaço a bater mais. Ou partiram-se, se calhar, partiram os azulejos este estou a meter mais. Se ver com mais precisão. Façam pausa e vejam, Eu nem vou comer. até o fim de pisar, aqui as coisas para cima, faz um pouco de opção, que a pressão que as ruas estão todas inclinadas, faz um pouco a pressão, nós não estamos habituados a ruas nem inclinadas, não é? estou assim a pique, a pessoa, com o tempo habitua se não é? o pior é agora, logo ao início não, estamos assim um pouco, com medo, um bocado de rapar, se o carro não é nosso, lá, batemos com aquilo ou se falha os travões, <risos> aí fica um bocado de medo, mas acha piada, é nós, é o nosso comportamento, né? mas também não estamos habituados, nós vivemos na, na zona de Palmeiras, falo por mim, na zona de Vila Mil Fontes e aquela parte também do Entejo é tudo, uh, a parte de mim quase tudo é direito, pouca inclinação só tem as estradas, é. talvez no Norte seja muito mais inclinado, é muitas zonas, mas nós não, nós não temos, vamos a ver, estamos para a frente. Mais um bocado, vamos andar mais um bocado, não, mas até lá à ponta, né, senão o vídeo fica muito extenso, vai com quanto tempo, vai é quase cerca de 20 minutos já, este vídeo, é um pouco extenso já, Eu acho que deve estar quase bem acabar aqui o passeio, acho que terminar aqui já, deve terminar ali mais à frente, já estamos quase no fim. vamos um muito agradável já estou com o calor vou ter aqui as coisas para mandar uma cacetada como está tudo preto e um bater aqui não tem placa nenhuma ainda continua para aquele lado do passeio o que é que diz ali aquela placa? Que é que estamos aqui a estendida também estendendo aqui a roupa ora poço do além Deve ser aqui o posto Além do Além do aqui né, Além do Além do Além do Além do Além também Além do Além do Além do Além tudo a apanhar o cara Além do Além Não sei se isto dura mais tempo, está é um quilómetro, sei já nem um quilómetro ou não, mas já dei, daqui a pouco já dei mais do que um quilómetro. Já estou aqui para de andar. Não é que seja mal, mas pronto. para para trás. Já não veio. A ver para onde é que isto vai mais. Ah, aqui é bonito até. Olha lá. Olha lá, vê se achamos ao fim nesta parte. Mas até ali embaixo, até ali ao pé água. E terminamos ali. E damos o vídeo ali baixo. Vamos ver aqui. É. Casas. Vou então, a máquina para as casas para vocês verem como é que é as construções típicas daqui, né? Olha, temos ali um coreto ali em cima. Muito engraçado. Vamos a ver que é o cureto. Olha, temos ali um cãozinho. Um perro, como é que se diz em espanhol? Não se é mas o cureto. Vamos ali, o que é que vamos ver? Deixa ver, como é que vamos para aquele cureto? O coreto está na rua de cima. mas primeiro, primeiro aqui abaixo, depois já vamos ali acima. Sei que talvez os vídeos são um bocado extensos, não é? gosto de mostrar tudo. Primeiro é? a pessoa ficou aqui a ver o que é que podem contar. Fazer aqui um passeiozinho e até fazer um piquenique, é? como te viram, estava ali em mesas de piquenique. Esta é a parte sul da ilha, vamos ver se não vai acontecer até lá abaixo, vou mostrar aqui, fazer aqui uma, uma panorâmica, devagarinho. Vamos lá continuar, no município de André do Luísmo está ali o coreto e acabamos ali naquele coreto, aquele é também, parecia também é, ser engraçado, vamos lá mostrar. Não está com fome o bichinho, não tem é aqui comida nenhuma, vamos por aqui se calhar, que acho que está ali em cima, vamos já por aqui. Estão a ver isto aqui é, espetacular, parece-me todas as casas, de rico, de pobre, tudo com vista para o mar, hein? Quanto é que não vale isto? Isto no continente era uma fortuna Por... Aqui é todo é esse privilégio que é... é igual lado para todos Não é só para alguns tem que tem cá vista para o mar E constraem nas arribas Vamos tentar subir esta subida E procuro que fica para aquele lado hum. Coisas de Natal Aqui na grande universidade o Livros seminos. Ah, Esqueci-me do nome agora. outras duas palavras. Nas casas, quase cada é uma pinta a casa da de... cor de que quer. Não. Passando os rixos da terra. Para este lado, onde estivemos. e já estamos na parte onde vai ver o cureto. Estamos a ver ali em cima. Fica ali para a frente. O um farmacêutico e do lado, e o colete é aqui deste lado, bem, bem, bem engraçado, bem engraçado este colete. É isto, está aberto que podemos ir lá ver. Isto é aqui tudo... tudo, protegido, vamos dar aqui a volta primeiro, antes de entrar aqui no Curete, só para vocês verem a beleza dos vinhos de Natal, até que já Estamos. E pronto, olha, estão a ver, é assim que podemos fazer, é descansar um bocadinho e apreciar a vista, e puxar um cafezinho ali, e beber um suminho, uma aguinha, vai aí, buscar uma aguinha com gás, para beberes vai puxar o cafezinho, temos uma aguinha com gás, e desfrutar aqui da paisagem, como estão a ver ali, do passeio dos artistas, para lado e na parte de cima, para a luzinha LED, espero que tenham gostado do vídeo, gostem, não é? já foi um pouco extenso, já há 20 e tal minutos, deve ser alguns 20 minutos, não sei, não, não estou a ver agora as horas, subscrevam o no canal, continuam a ver a série de, dos Açores e outra série que eu irei postar, obrigado por assistirem e subscrevam o canal, muito obrigado, sejam felizes, bem haja para todos.